O que era, eminentemente, caritativo, assistencial e tal, passa a ser algo político. O que me fez me aproximar da, da luta contra a AIDS mesmo foi um reencontro que eu tive com um colega de infância e adolescência, que era uma das pessoas mais caretas, mais certinhas, toda meticulosa. que é, me conta da sua infecção por, por esse vírus e que destoava absolutamente de tudo que a gente escutava sobre o que, que era ter AIDS na, na década de 80, né? Que era uma doença de homossexuais, que era uma doença de promíscuos, que era uma doença de usuários de droga, ou seja, tudo que esse cara não era. E ele me chama, então, para participar do GAPA, do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, que estava sendo montado naquela, naquela época estavam nas suas primeiras reuniões e tal, aí eu entrei para ver o que que era. Eu já estava na segunda reunião, já estava organizando, já estava... É, é, eu entrei na diretoria, sabe assim, eu fui sentar na janelinha, desde o primeiro momento. E, e então, aí nesse, nessa hora a gente começa a ter uma outra concepção, uma outra percepção e outra representação do que que vinha a ser a AIDS de fato. Né? Era totalmente descolado do que a gente estava vendo, o que a imprensa estava dizendo. E, e, e aí o nosso compromisso imediato era de desconstruir essa representação, tentando impor um novo discurso é, é, a, essa, a essa doença que se dizia tão maldita, peste gay, etc. E a gente falou, não, a gente tem que começar a pensar de uma outra maneira. O problema era que a grande maioria das pessoas que estavam com... É, é, envolvida nesse projeto do GAPA, nesse primeiro momento, eram pessoas com muita boa vontade e eles não estavam muito interessados numa, na, na incidência política é, é, do, que, do que era essa doença. É, a questão deles era um paciente que é, precisava, um usuário que estava sem é, é, algum tipo de medicamento, sempre com uma, uma um recorte bastante caritativo, muito, muito assistencialista e tal. Quando a gente chega, quando eu falo a gente, porque nesse momento é, é, foi realmente um momento de virada do, do grupo, né, que tinha se iniciado, em março, salvo engano, é, é, de 87. Então a gente entra em junho, julho, e a gente foi, digamos assim, profissionalizando o, o, aquele trabalho. O que era? eminentemente, caritativo, assistencial e tal, passa a ser algo político, um movimento é, é, politizado, digamos assim. Então a gente passa é, é, sem abandonar, porque a atenção estava ali, né? os primeiros voluntários não queriam isso, queriam eram, é, é, fazer as vontades e, e satisfazer as necessidades das pessoas que nos procuravam. Mas a gente fala assim, ah oh, não estou ok, a gente pode fazer isso, mas a gente tem que fazer mais do que isso simplesmente. Então a gente fala, não, a gente tem que trabalhar com prevenção, a gente vai trabalhar com assistência, mas a gente não pode ser assistencialista. Vamos é, trabalhar com, com, vamos nos aproximar dos profissionais da área de saúde que estavam envolvidos naquela época. Né? Então, a gente começa é, uma interlocução com o, o pessoal do CTR, o Oregnis, que estava, que tinha acabado de se organizar também, uns dois anos que eles estavam funcionando, e, e, e a gente começa, então, é, é, a gente inaugura nesse momento do GAPA uma outra forma de, de, de trabalhar. Né? Assim, é, é, aí a gente faz barulho. É, a, a, a, na época, os pessoal falavam assim, nossa, o GAPA tem tanta Tão, tão pouca gente, mas é tão barulhento, né? porque a gente ia para a imprensa, a gente fazia panelaço. Outras panelas, em outros tempos, né? é, a gente usava as panelas para, para outra, outros fins. Agora, eu estou me dando conta disso, que é, a panela sempre foi um ato. É, é, utilizado umas vezes para o bem e outras vezes para o mal, mas enfim. Sempre reproduzíamos tantas coisas de fora, então de repente tinha o um material, pra... por isso que a gente fazia tanto barulho, porque a gente produzia material para a imprensa, eles estavam muito interessados em saber disso. Mas a gente começou a ver que isso também era pouco, né? que não, adiar, não adiantava a gente é, chegar no, no, nos locais fazendo pressão para um paciente, a gente precisava fazer pressão para que essa situação se resolvesse de alguma maneira. Então, largamos as panelas e adentramos aos recintos. Né? Então, da rua, a gente passa para os gabinetes, de modo a ter uma interlocução mais direta com os gestores. É, isso faz uma diferença muito grande, né? sobretudo porque naquela época nós tínhamos apenas o Eduardo de Menezes lá no Barreiro atendendo é, é, e o CTR Euraginis, é, na região leste de Belo Horizonte. É, é, um acolhendo de forma ambulatória, e, e o outro acolhendo de forma é, é, hospitalar, né? E a gente precisava ampliar isso, a gente precisava, a gente precisava trabalhar com a ideia de que era possível o hospital geral atender HIV e AIDS, né? Então a gente começa a, a, gente começa a, a adentrar né, nos gabinetes do, do, da FEMIG, é, é, da, da Secretaria Municipal de Saúde, é, da Secretaria Estadual de Saúde de modo a, a, a, a tentar dialogar com, com esses gestores e, e daí para chegar a Brasília foi um outro passo, um passo muito curto né? porque nessa época nós éramos pouquíssimos do Brasil nós tínhamos o GAPA é, é, de São Paulo nós tínhamos o, é, o GAPA do Rio de Janeiro que, que foi fundado junto conosco e, é, é, e aí tinha é, é, o, o, o GGB, lá da Bahia, o Grupo Gay da Bahia, nós tínhamos pipocando ONGs. Só nessa época eram muito pequenos, um número bastante reduzido de, de ONGs formalizadas no país. E isso fez com que o Ministério da Saúde também nos chamasse para conversar. E a partir daí a gente, a gente estabelece uma outra forma de interlocução. Esse controle social foi muito importante neste momento para que a AIDS fosse pautada como uma política pública no município. Nesse sentido, eu acho que nós do GAPA auxiliamos bastante nessa conformação de... de é, é até mesmo de, de, da, da forma como que a política de saúde do estado e do município se organizou e, se, e se, se propôs a trabalhar a partir de uma lógica, de uma coordenação especial para HIV e AIDS, tanto municipal quanto estadual, né? e o programa é, é, é, federal, né? nacional, de, de combate à AIDS, a gente, a gente auxiliou nesse momento. É, eu acho que foi um aprendizado bastante interessante, porque a gente, de uma certa maneira, estava aprendendo a fazer também. A gente batia a cabeça. E, e a gente reconhecia que eles batendo cabeça, né, também. Mas a gente não queria nem saber se eles estavam batendo cabeça ou não. O que a gente queria era que respostas fossem é, ofertadas para a população. Nesse momento, o GAPA começa a... a há uma crise um pouco de identidade eu acho porque a gente começa com uma ênfase bastante grande nas questões de prevenção sobretudo para públicos é, que hoje são chamados populações mais vulneráveis né? é, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu é, é, se desgarrar totalmente daquilo que era assistência e a gente lutava muito para não ser confundido com isto né porque a ação da ONG, de maneira alguma, poderia ser é, pensada como uma substituição à ação do, do Estado. E, e, esse, e esse risco estava sempre muito presente. Isso ainda no final de 89, início dos anos 90. Né? É, e a gente lutando muito, resistindo muito a isso, mas mesmo assim a gente pensava, ué, fazer o quê? As pessoas estão com fome, tem que ter cesta básica, as pessoas estão é, é, sem remédio, a gente tem que prover de alguma maneira. Né? Então a gente tinha uma farmácia no Gapa, a gente tinha programa de distribuição de cesta básica é, é, e tínhamos voluntários com todos, ah, todos os matizes de, pra, pra, de entendimento sobre a, a, o HIV e AIDS.